Na sociedade que a gente vive hoje, tu tendo uma propriedade rural, tu não vai mais tocar diante a propriedade sem um conhecimento. Tu vai precisar administrar a propriedade também, de uma maneira ou outra. Logo concluído o segundo grau, eu dei início no vestibular aqui da FSG, que era pequenininha, era pequena faculdade, mas a qualidade de ensino sempre se mostrou muito boa, atrativa. Entrei no curso de administração, e conforme eu ia avançando no curso aqui da administração, ia levando as ideias para a família, comentava, conversava. Bom, eu saía da sala de aula, chegava para casa começava outra aula com, os, com a família e depois era transmitida para os demais uh, familiares. Surgiu uma proposta de iniciar uma rota turística onde eu moro, que é a terceira légua. A rota turística Estrada do Imigrante. Essa rota ela busca retratar a chegada dos primeiros imigrantes italianos que vieram com os do sul. E nós tínhamos na propriedade do meu nono duas casas históricas, bem antigas. Conseguimos fazer todo o restauro das casas, viabilizamos uma casa para começar a servir refeições. Isso foi aumentou muito a autoestima da família, uh, uniu mais a família. A gente conseguiu fazer um, um trabalho que resgata as nossas origens, também é muito gratificante, a família também se sente muito grata por isso, a questão dos cantos, a questão do passeio, ver a emoção da, no olho das pessoas chegando, eles chegam com aquela ânsia de conhecer uma coisa diferente. Então isso veio tudo junto, veio o estudo, com essa parte da, da marca, da, da estratégia, teve a parte também artística da família, que a família... Antes de iniciar o negócio, já cantava umas músicas italianas enquanto colhia uva. Então ele conseguiu fazer várias coisas assim, para vários públicos, várias propostas no negócio, aproveitando a didática, que é aquilo que eu aprendi em sala de aula, e aproveitando as coisas antigas sem descaracterizar o lugar. E não me arrependo em nenhum momento de, de ter batalhado, de ter enfrentado essas adversidades, essas dificuldades, Uh, quem sentiu na pele, como eu senti no início lá, produzindo, e agora vê outra realidade, isso é, é muito gratificante. A FSG abriu muitas portas para mim. Abriu possibilidades que antes eu não enxergava, não, não, não, não se colocava à disposição. Bom, meu nome é Lucas Tonieto, tenho 28 anos, sou formado pela Faculdade da Serra Gaúcha em Administração de Empresas trabalho no empreendimento turístico Casas Bonet, ao é qual eu me orgulho muito e batalho todos os dias para que, que desenvolva mais e que vá adiante.